The <laughs> Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu luxo, Caiu nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de análise nesse canal delicioso, sim, rapaz, o Playstation do Brasil nos enviou aqui em antecipado uma chave de PC de Uncharted, o legado dos ladrões, para que pudéssemos testar aí, né, ver como é que esse porte desse grande exclusivo do Playstation está rodando nos PCs, e é claro que nós vamos trazer aqui hoje as nossas impressões completas desta nova versão que, olha, foi uma uma das mais surpreendentes para mim em termos de todos os ports, né? Que o PlayStation trouxe para os PCs. Então já deixa o likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Pessoal, uma regra do YouTube: se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E sem mais delongas, vamos lá. Eu vou trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a conferir aqui como que tá essa versão do PC. Eu tô num save específico aqui do Uncharted 4 a Thief's End, jogando com o Nathan Drake e tudo mais, vocês já conhecem muito bem a história. E aí, rapaz, eu vou começar mostrando pra vocês alguns pontos aqui em termos de configurações gráficas que nós temos disponíveis para essa versão dos PCs, beleza? Vamos lá aqui então na parte de opções. Aqui eu já estou rodando o jogo numa opção de configuração e resolução Otimizada para o meu PC para que ele consiga rodar em 60 FPS Com raríssimas quedas de frame Durante a minha jogatina, tá? Então vamos lá Eu vou acessar aqui a parte de opções E vou mostrar para vocês aqui, ó Em termos de tela Como é que eu tô utilizando o game aqui Como ele está configurado para o meu PC Como vocês podem ver aqui Eu tô rodando o game numa GeForce RTX 3070 Ti Fornecida pra gente aí pela NVIDIA Que é um grande parceiro aqui do canal, né? Agradeço demais, NVIDIA, por todo o apoio aí Eu tô rodando ele a 2K Sampai jumpa como vocês podem ver aqui, 1440p E com DLSS ativado no modo qualidade Vocês sabem muito bem que o DLSS aí É uma inteligência artificial de renderização de bordas e tudo mais Que deixa tudo mais suave e garante um máximo de desempenho Mesmo em resoluções mais altas Então isso aqui ajuda muito para quem tem placas aí da NVIDIA Que possuem essa tecnologia É muito bom e para mim aqui no modo qualidade Tá rodando super bem E aí nós temos também as opções gráficas, pessoal Vou descartar aqui, ó, de gráfico que nós temos para configurar do Uncharted, esse é um ponto já de crítica que eu tenho que trazer para vocês, porque vocês estão vendo aqui que são pouquíssimas as opções de configuração. Eu acho que deveriam ter mais, entendeu? Eles deveriam ter colocado mais ali, feito uma granularidade maior, vamos dizer assim, desmembrar algumas dessas opções aqui para que nós possamos controlar alguns aspectos delas. Mais livremente, para que nós possamos Ter um maior desempenho dentro Do jogo. Apesar de serem configurações Básicas aqui que nós temos nos jogos De PC, eu acho que eles poderiam ter adicionado Mais, só a gente ver, por exemplo a, O Marvel's Spider-Man que nós podemos pegar Aí, né, que a gente testou por último nos PCs Eles adicionaram depois ali, patches Que trazem mais configurações Gráficas para a gente poder ajustar Ali da melhor forma, poder ter o melhor desempenho Então assim, é possível que eles façam Isso com Uncharted também, mas No momento de opções gráficas é isso que nós temos, e eu tô rodando o jogo, como vocês podem ver, com tudo no alto, tá? Então, aqui ó, deixa eu até mostrar pra vocês como é que o jogo tá rodando em termos de desempenho. Muito bem pra sua idade. Valeu, é que eu virei vegetariano. Sério? Ó. Sério? Eu tô nessa parte aqui que é um ambiente mais <risos> fechado, vamos dizer, né? Vocês podem ver aí que o gráfico tá muito da hora. O jogo tá rodando ali, ó, 60 frames por segundo, em 2K com tudo no alto e os modelos aprimorados, porque tem um modelo padrão, que seria, no caso, o que é utilizado nos consoles. E, cara, roda super bem, super liso. Vou até que na parte de fora, pra vocês darem uma conferida, ó. Aí ó, aqui costuma dar umas leves engasgadinhas Aqui a gente vai conversar com o SEMA lá, caiu pra um 52 e tudo Mas logo mais estabiliza, entendeu? É que ele faz a parte de renderização da imagem aqui, dos cenários e tal E aí depois ele normaliza e fica tudo certo Mas essa é a melhor configuração que eu consegui ajustar pro meu PC, tá? Que eu tô rodando aqui na GeForce RTX 3070i, como vocês sabem eu já disse no início, mas eu também estou utilizando um Core i5 de décima geração de 4.1 GHz A gente sabe muito bem que nos requisitos que foram liberados pra gente aí pela própria Playstation Pra rodar esse jogo no Ultra, 4K e tudo mais, nós precisamos de um processador mais forte Eu tenho 32 GB de memória, tô rodando o um jogo no SSD Mas o meu processador, infelizmente, ele traz um gargalo, vamos dizer, pra poder rodar E aí, cara, ó, vou só demonstrar uma parada pra vocês que é o seguinte Se eu mudar essas opções de configuração Pro alto, pro ultra no caso, Vou trocar aqui ultra, ultra, ultra, ultra Vamos lá, vou aplicar Reparem que ó, o jogo ele continua se mantendo De boa Mas em certos momentos, aqui pelo menos Onde tem uma área mais aberta Onde tem mais física, mais partículas Mais vegetação, uma densidade maior assim, né? De elementos de tela Ele costuma... Para mim dá umas engasgadas um pouco maiores, sabe? E assim, eu particularmente não senti tanta diferença do ultra para o alto. Algumas pessoas com os olhos mais atentos e são mais hardcore em termos de gráficos no PC podem acabar sentindo mais, mas eu acabei não sentindo e eu priorizei mais a questão do desempenho. Mas vocês podem ver que nessa área aqui rodando super bem. É porque em momentos específicos mesmo nos meus testes, rodando no Ultra em 2K, eu senti algumas diferenças, entendeu? Uma coisa que eu posso já adiantar pra vocês é que esse aqui, cara, sem dúvida é um dos melhores portes que o Playstation já fez dos seus jogos exclusivos. Eu fiquei muito satisfeito com tudo que eles fizeram aqui nesse Uncharted dos PCs. E aí, eu vou aproveitar que isso aqui a gente tá num ambiente mais fechado eu separei alguns saves aqui específicos pra poder trazer pra vocês. Eu vou abrir esse save aqui, ó, que é de Madagascar, que é no uma área um pouco mais aberta, um ambiente super lindo, com muita coisa pra gente poder vislumbrar, vamos dizer assim, em termos de aparências e tudo, e uma coisa que eu preciso destacar, aqui o load já tá um pouco mais rápido porque eu já fiz ele uma vez, tá? Os primeiros loads do jogo... Eles costumam demorar um pouco mais Então essa questão do load ainda não tá muito bem otimizada Lembrando que a gente deve ter patches aí no futuro Até mesmo no dia do lançamento Que já vão trazer muitas melhorias é, Diferente dessa versão que eu tô testando aqui Que já tá muito boa, tá? Não tô dizendo que ela não tá Mas ela tem alguns pontozinhos sim Que valem umas melhorias aí, saca? Ó Aqui já é o cenário de Madagascar Cara, vocês podem ver que tá rodando super bem Com tudo no Ultra em 2K, né? Eu não consigo rodar o jogo em 4K, já adianto pra vocês Inclusive na nossa análise em texto Eu comento lá que, poxa, é muito complicado Rodar esse jogo em 4K Devido ao meu processador, entendeu? E as configurações que eles pedem lá mesmo Que eles colocaram os requisitos ah. necessários Pra poder rodar esse jogo em 4K Tudo no Ultra, mas vocês podem ver, cara, que tá rodando Super liso aqui, sabe? É igual eu falei Alguns momentos eu sinto alguns engasgos Por estar tudo no Ultra, mas Nossa Senhora, aqui do jeito que tá, ó Tá maravilhoso Ó, agora deu uma pegada aqui agora quando eu mudei muito rapidamente a câmera. E esse é um outro ponto de destaque que eu até falei na minha análise em texto pra vocês. A experiência desse jogo com teclado e mouse é algo muito, muito da hora. Porque assim, é de conhecimento de todos, né, manos, que teclado e mouse é uma combinação extremamente poderosa quando se trata de jogos de tiro. Né? E com o Uncharted aqui não é diferente, porque é um jogo de, de aventura, mas ele é um jogo também de tiro em terceira pessoa. Então a experiência pra mim com teclado e mouse nesse jogo, poder atirar, ó, fazer as coisas aqui, ó, nossa, é muito da hora E a precisão da mira vira outra coisa Um ponto que eu tenho só a adicionar de crítica com relação à utilização do mouse nesse jogo aqui É porque eu tive que ajustar a sensibilidade de tal forma que, às vezes, quando eu movi o mouse muito rápido em momentos de conflito A câmera, ela se movia mais rapidamente do que devia e acabava me atrapalhando um pouco mais Nesses momentos aí de combate frenético e tudo Então assim, esse é um ponto que eu acho que eles podem ajustar também com patches Ou então você pode ali, ajustar a sensibilidade no mouse De uma forma que não te atrapalhe tanto dessa maneira Pra mim, houveram um poucos problemas nessa parte, tá? Depois que eu ajustei a sensibilidade de uma forma que me agradou mais, vamos dizer assim E agora, pessoal, eu vou fazer um pequeno corte aqui para poder adicionar um trecho de combate, né? De tiro, onde tem coisas frenéticas acontecendo Pra vocês sentirem como é que tá essa versão aqui dos PCs Aí aqui, meus amigos, ó, a gente tá num trecho... Deixo aqui onde o bicho vai pegar com a configuração em 2K, tudo no Ultra, como vocês viram ali e tal. Pra gente poder ver como é que vai ser o desempenho em tiro mesmo, coisa frenética, muita coisa acontecendo, inimiga tirando, explosão e tudo mais. Vamos começar aqui, mano. Não vou nem ficar muito com rodeio de stealth, essas coisas, não, para vocês verem que o bicho pegando no jogo, ó. Um, toma na cabeça! Ó, beleza. Só tem que tomar tirado agora pra não morrer. Ó, isso tudo em 2K no luto, hein, povo? Eles correram por ali! Quase uhum. que eu fui, hein? Beleza, tô subindo. É Ela o é um passo maior que a perna. E nessa parte. Fica quieto, tá bom? Ah, não vai não! Beleza. Quando eu falo vocês que o mouse é o te demais na precisão, bicho. Não é brincadeira. Beleza. Oh! Vou pegar umas balinhas aqui de AK. Nossa, vocês viram que de vez em quando o mouse ele dá umas guinadas que não deveria, e passa da mira. Assim, é isso que eu tava comentando da questão da sensibilidade. Tomara que seja o fim desses idiotas. Sim. Então, assim. É bom a gente ajustar a sensibilidade do mouse de uma forma que quando a gente vai mover ele assim rapidamente, a gente precisa, né? de mover ele rapidamente em momentos como esse, a mira acaba não passando. E isso é uma coisa que às vezes acontece, pelo menos aconteceu comigo, né, da câmera ali mais do que deveria por conta da velocidade que eu movo o mouse. Mas assim, eu gosto bastante, pelo menos, de jogar jogos de tiro. Eu já tô acostumado, né, a jogar jogos de tiro em primeira pessoa, principalmente nos PCs. E em terceira pessoa, cara, é muito da hora e o Uncharted tá sendo uma experiência bastante agradável pra mim nesse sentido. E aí, manos, em termos de bugs, tá? Que o jogo tem, assim. Cara, como todo porte de PC, ele vai apresentar alguns bugs inicialmente. Isso é uma coisa normal de acontecer. E aí vão vir os patches e poder Dá, ajustar pode ele com o tempo. Depois da explosão. Entendeu? E aí o que que rola? De bugs que eu encontrei foram pequenas coisas como, em alguns momentos de explosão, como vocês viram ali, a fumaça fica um tanto estranha. Alguns problemas de desempenho, de tipo dar umas engasgadas meio esquisitas em alguns momentos, né? É, frames de renderização, assim, tem hora que atrasa um pouquinho pra poder aparecer Mas foram coisas bem pontuais, as, as sombras do personagem, de vez em quando elas dão uns flicks, assim, fica aparecendo e sumindo repentinamente Mas são coisas que, pra mim, pelo menos, não atrapalhou em nada a experiência E de um modo geral, cara, é um dos melhores portes que eles já fizeram do PC em termos de exclusivos do Playstation, tá? E isso aqui também, tudo que eu tô mostrando pra vocês, se aplica ao Lost Legacy Que é basicamente um Uncharted 4, né? Só que com uma protagonista diferente, uma história diferente, que é a da Chloe Frazier Inclusive, eu vou mostrar um trechinho rápido dele aqui pra vocês Pra gente poder encerrar esse vídeo de demonstração Então eu vou fazer mais um pequeno corte aqui a gente poder continuar, vamos lá E cá estamos, meus amigos, ó Aqui agora é o Uncharted The Lost Legacy, como vocês sabem, né? protagonizado aí pela Chloe Frazier Junto com a Nadine Bros, que tá junto com ela aqui nas missões e tudo. E, manos, tá a mesma configuração que eu utilizei em 2K, com tudo Ultra, pro de 4, a Thief's End. Entendeu? Mesma coisa, não sei como é que Rodando a parada aqui super oh. bem, saca? E, assim... Não tenho do que reclamar Como eu acabei de falar para vocês, para mim É o melhor porte que eles já fizeram Pros PCs disparado lado, por exemplo, de God of War Que também foi um porte que eu gostei bastante Que eles fizeram, né? E o Uncharted Também tá de parabéns. A Iron Galaxy Foi a empresa responsável por fazer esse porte Que também, se vocês bem se lembram, foi uma empresa Responsável por pegar o Killer Instinct que era antigamente da Double Helix, começou a ser desenvolvido pela Double Helix e aí passou para as mãos da Iron Galaxy e virou o que virou, né, mano? Que o Querden Instinct também no PC e nos consoles que houve o desenvolvimento antes dessa versão do PC chegar. Ficou assim, um negócio de um primoroso lindo maravilhoso mesmo então assim caras se eu tô rodando bem pra caramba aqui nessa configuração de 2k no ultra 1080p eu acho que eu não preciso nem comentar o quão legal o quão foda vai ficar e mesmo no 1080p mano fica maravilhoso o jogo eu só não consigo rodar em 4k como eu disse para vocês porque realmente o meu processador não aguenta né eu precisaria de um processador mais forte Poder rodar em 4K com as configurações no Ultra E aí, eu rodando nessa configuração O jogo não consegue se manter ali nos 60 frames entendeu? Ele fica caindo ali pros seus 40, 35, 30 Até mesmo menos do que isso Dependendo do ambiente que eu tô jogando aqui no momento Vamos lá, vamos dar uma dirigidinha aqui rápida Pra gente poder fechar o vídeo, ó Vamos curtir a tranquilidade, pode ser? Tem uma pergunta Olha. idiota Que novidade Como sabe que a presa ainda tá lá? Ela já devia ter aparecido no museu ou coisa assim, né? E outra, não vi nenhuma exposição de coisa lá. Nunca ouvi falar de coisa lá antes desse trabalho. É, bom, na verdade a culpa é do último rei, deles. jovem, afobado e se cavava da riqueza dentro. Fez uma nova capitada para guardar a Ui, aí não, né? E acabou chamando a atenção dos persas. E a nossa. E a nossa. Reparem só que eu tô passando por ambientes aqui, mano, com muita vegetação, densidade de partículas, água e muito mais, assim, sabe? E tá rodando super liso, sem nenhum tipo de queda, rodando a 2K, tudo no ultra, lindo maravilhoso, véio. Olha só, convenção Ó. de Flamengo. Mesmo com esses animais, os flamingos ali, a cachoeira e tudo, não caiu de maneira alguma. Tá sempre travada aí nos 60 frames. Então assim, cara, o que eu digo pra vocês é, se você não jogou de até hoje, se você não teve essa experiência por não ter tido um console Playstation, alguma coisa do tipo, eu indico fortemente que você compre de O Legado dos Ladrões, pra PC. Porque vai ser uma experiência fenomenal. O jogo tá rodando super bem. Algumas questões que eu critiquei no início aqui, como a limitação de opções de configuração, eles devem adicionar futuramente aí em patches, mas cara... Peguem sim essa versão do PC e desfrutem dessa jornada, porque a otimização dele tá muito da hora. para mim é uma das melhores que eles fizeram, né? E novamente eu gostaria de agradecer aí o Playstation do Brasil por ter nos dado essa oportunidade de testar o jogo. A empresa aí sempre fortalecendo o nosso trabalho aqui no Meia Lua. Agradeço de coração por todo o apoio e obviamente eu agradeço a cada um de vocês aí queridos inscritos, pois sem o apoio de vocês, cara, isso aqui não aconteceria. Então fica aqui a minha indicação pra vocês de Uncharted, o legado dos ladrões no PC, comprem, pois vocês não irão se arrepender. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, deixe seu likezão, se inscreve aí no canal se você não for inscrito e deixe seus comentários acerca do que vocês acharam de tudo que eu mostrei aqui, beleza? Vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos!